Vamos falar de backup? Em se tratando de proteção de dados, é importante termos em mente que brechas de segurança e falhas de hardware e software vão ocorrer, podendo causar perdas de informações valiosas. Por isso, no TI, trabalhamos de maneira personalizada para cada ambiente, atendendo os requisitos de disponibilidade do seu negócio. Trabalhamos segurança em camadas. No backup, usamos pelo menos três. Cópias locais de dados, mídias externas e backup em nuvem. Para isso, utilizamos ferramentas avançadas de uso global, que contam com versionamento e criptografia, que vão te proteger contra falhas graves de hardware e software, ou ainda contra o um sequestro de dados. Não espere o pior acontecer. Entre em contato comigo, posso ajudá-lo a proteger seus dados. Até a próxima!